Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no Lapis World 3 Vamos começar Vai lá, Dani ah, Meu Deus, os Lápis World ganham um troféu Que legal, agora bora lá Nossa, você tá no fundo do mar Ah, ganhei um escudo eu vou quebrar essas pedras. <risos> água viva! Tem água viva, tubarão. Tubarão, que comida! Tem peixe-lanterna, peixe é. Baiacu. Oi! Cuidado, Dani! Você é. viu o baiacu tava passando, jogando um monte de. de pedra, de espinho? De... Ah! Ih, acabou suas nozes. Bota bata água viva, mata. Ih, mata água viva. <risos> que elas têm choque né pessoal, tem choque. Ele vai falar os pessoal vai falar assim, paps. Que pessoal lanterna, é perigoso. Ah! Cuidado com esses tubarões malvados. Ixi, não quer passar. Aqui embaixo tem baú, Jeff. Aí é o baú. Então pega o baú. Peguei já. Vai, ó, cuidado com o peixe-lanterna Ah, ah De novo! Você viu? Matou ele Matou... Ai, Ma... de novo? Aê! Vamos fazer É não? Não, tá, gente. Dá para matar essas plantas carnívoras? Dá mesmo. O tempo acabou na minha frente, gente. <risos> é, o Cuidado. Tom, tararum, tararum, tararum, tararum, tararum. <risos> Olha o baú. Peguei já. Só falta 25 moedas. Ah, ele aí de novo. Bota ele, Dani. Aí. Ele caiu. Tem o um bichinho fundo do mar. <risos> morreu um lá <risos> e ah, agora você tem zero moedinha. Ó zero moedinha zero nozes ah, um peixe lanterna mais um peixe lanterna <risos> tubarão tum, tubarão tubarão é, tubarão tu, você... Você dois tubarão tubarão Falta um. Esqueci. Minha vez! Uhum. Esse daí tem um chefão? Não. Esse não. Tem a gente tá nas colinas. Não tem, não. Quer ver? Deixa eu dar replay. Viu? Mas vamos ver se a gente já vai enfrentar o chefão. Eu acho que não, Daniela, ainda falta muito Eu tô super... desesperado pra ver qual que é o chefão Então bora lá Ai, morri Vamos ver se aqui tem baú, não, não tem baú vem aqui E aqui Aqui, Ai, meu Deus do céu Vou morrer Ai que susto, deixa eu pegar aqui Mais ervinhas é, Aqui não tem baú Tudo bem Ai Ah! Ai hum. Ai, ai. Ai, ai, morri! Uhum. Uhum. Tum, tum, tum, tum, tum. Uhum. Opa, a espinha tinha desaparecido, você viu? Olha o baú bem ali! E agora? Como é que a gente pega o baú? Uhum. Ai, eu vou morrer! Como é que... Ai, a gente pega o baú agora. Não sei. ah tinha... Nossa, Daniel, acho que eu vou ter que dar replay. Dar replay, então. Porque olha, eu não consegui pegar, ah, nem. Né? Então a gente vai ter que dar replay aqui. Então bora lá, eu vou passar aqui de uma vez. Que eu sei que eu aqui no Será que é aqui de baú? Ah, ah não acredito. Ai, consegui Vamos Vem aqui uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Olha, muitos manjos Vamos pegar O de tomou vacina aí que Ah, não Ah, tá, é aqui Nossa, que susto Vem aqui Vem aqui E que é o oi, baú, ba. Não. Aí, seguindo. Peguei uma pombinha, peguei segunda pombinha, peguei terceira pombinha, ai ai ai ai. E peguei a quarta cadê a quinta pombinha? Eu morri de novo. Meu Deus, meu Deus. Cadê? Ah, eu acho que eu perdi a quinta pombinha. Do Onde é que passa agora? Onde é que passa agora? Ah, tá. Tem Ai! tum Onde é que a gente passa? assim, Dani. Onde é que a gente passa agora? Então vamos vir por aqui. A ponte! A ponte dá pra subir. um, um, um. Vamos indo por aqui, matando, vamos vir aqui, Ui. nossa tem uma piscina de lava ali, olha lá a piscina de lava, que quebra o personagem. Gente, aqui Nossa, que dificuldade Olha de Eita uhum. Vamos ver por aqui que vai que aqui tem baú Não, aqui não tem baú Que pena Mas e aqui, gente? É, eu acho que não dá pra ir Então vamos já pegar aqui escudo Eu acho que é por aqui, né? Que vai mas vem por aqui Aranha Aranha, não gosto nadinha de aranha A gente vem por aqui ah, Ontem, gente, a... a gente viu a papamosca Ai, meu Deus, cai, cai, cai, caindo Como é que essas madeiros flutuam? Acho que eu vou vindo por aqui mesmo Aí, chegamos! Parece que a gente deu uma volta, né? Ai, eu quase Vai. caí, né? <risos> <risos> Vamos ver. Três! <risos> Só que não. Ah, não! <risos> ah, aqui! Cada vez de... <risos> Olha, essa daqui é difícil. Esse daí tá bem difícil. Vai lá. Ah, um tubarão preso. É mesmo. Tubarão. Então, bora lá, pessoal. Já era minha vez. Hã? Já era minha vez. Ah, é verdade. Então, vai lá. Nossa, você passou rapidão Vai lá de novo Você passou rapidão Vai, Nani ah. Você só tem mais uma ervinha Ervinhas Nossa, é bem caro Essas ervinhas, hein Vai lá 98, 97, 96, 95, 94. Dani vai rápido, Dani. Dani vai rápido, Dani. Vai muito rápido agora, Dani. Vai muito rápido. Não dá pra matar esse vai, vai rápido, Dani. Quer Já ver? Tá Acabou. Eu sei que não dá pra matar os espíritos Mas tem é que ir é muito rápido. Porque o tempo tá acabando. É um. Sapo, cururu. na beira do rio Quando o sapo canta amanhã É porque tem frio A mulher do sapo Deve estar lá dentro Fazendo rendinha maninha Para o casamento vou <risos> É o aqui Tem mesmo hum. Ai, tô amiga. Tô amiga. Lado. Então vai lá, Dani. Tem aqui que você tá jogando nozes? Quer acabar com todas as suas nozes? Pronto, acabou já. <risos> Gasta mais nozes Aí. Ganha só dois baús, menininho. Agora é minha vez. A que a gente vai? E a gente tem 240, é, 240 baúzinhos. Cadê que a gente vai? Cadê? Aí, aí. Esse é o chefão. Não. <risos> eu sei, eu tava brincando com você. E. Quase morri. Ai, ah, tá fazendo peixinho. Ah, morri. É mesmo, tá fazendo peixinho. Ah, vou morrer. Não tralalá Vou morrer trela lá, lá. <risos> olha se reis isso pai tio tio tio tio Pega o seu, não toia. Consegui. Mais um. Mais dois e.